Ô, ô, ô, Levi, só, só, só uma coisa aqui. Você trabalhou com Casares, não trabalhou? Trabalhei com Casares e chamei ele para conversar. Pois é, o, todo o atleticano fica preocupado, porque o atleticano tem no Casares uma grande esperança de ser o camisa 10 do Atlético. Nós todos da imprensa temos essa grande esperança. Mas isso, todo mundo fala só quando ele quer. Se ele não quiser, não tem jeito. É isso, Levi. É, claro. E também, a hora que você quiser desligar, a hora que você quiser me desligar do teu canal, é, é, é só você querer, é só desligar. É, é isso. Você está com a chave. Tá? Ele está com a chave dele. Ele está com a chave dele. Ele que tem que resolver o que fazer. Se ele acha que é bom sair na, na zona e chegar bêbado para treinar, ele vai fazer isso. Agora, tem um preço, né? Tudo tem um preço.